Já imaginou você anunciar a sua empresa no Google de uma forma simplificada? Confira com a gente o passo a passo de como criar anúncio no Google depois da vinheta. Express é uma plataforma simplificada dedicadas a pequenas e microempresas. No AdWords Express não é necessário a definição de palavras-chave, você apenas define a sua área de atuação e o Google fará a segmentação automaticamente. Os anúncios criados são apresentados nos resultados de buscas e também em sites parceiros do Google, também conhecido como rede de display. Os anúncios do AdWords Express possuem o mesmo formato do AdWords tradicional, então não há nenhuma distinção para quem vai visualizar os seus anúncios. Vamos agora apresentar os 10 passos para você criar o seu anúncio e aparecer no Google. Primeiro passo, acesse o link adwords.google.com.br express. Segundo passo, Caso você tenha alguma empresa verificada no Google Meu Negócio, esta será apresentada para você. Você poderá escolher uma das opções de empresas já cadastradas ou clicar em criar uma nova empresa. Caso você não tenha nenhuma empresa cadastrada no Google Meu Negócio, você cairá no terceiro passo, local onde você deverá descrever a sua empresa com o nome e o um site de destino. É recomendado que você tenha um site. Mas caso não tenha, você pode indicar no seu Facebook ou uma outra página do Google Meu Negócio. Quarto passo, esse será definido em quatro etapas. Em cidade, o raio de atuação do seu negócio, que é definido entre 25 e 65 quilômetros, é, o idioma, que deve ser português, e a categoria do seu negócio, que é aí que você vai colocar pizzaria, restaurante, padaria, ou qualquer outra categoria que seu negócio se encaixe. Quinto passo, esse é o momento da criação do seu anúncio, seu anúncio deverá ter um título com 25 caracteres, duas linhas de descrições com 35 caracteres cada, mais um endereço de destino, que é o site da sua empresa. Uma observação. Nesse passo, também terá o campo de telefone para ser preenchido. Ele está marcado como opcional, mas se você atende seu cliente por ligações telefônicas, é fundamental que você coloque o número de telefone. No sexto passo, você colocará o orçamento que você deseja usar mensalmente em suas campanhas. O Edwards Express já vai definir um valor para você, mas esse valor é editável. Você pode colocar mais ou menos. No AdWords tradicional, você define o quanto você quer investir por dia. No AdWords Express, você define o valor mensal e automaticamente ele define o valor diário. Sétimo passo, aqui você revisará todas as informações que você já colocou e também terá uma estimativa de cliques que seu anúncio receberá por mês. Oitavo passo, aqui você colocará suas informações pessoais ou da sua empresa. Ao inserir o CNPJ da sua empresa, os dados serão preenchidos automaticamente. Revise e veja se tem alguma coisa a ser alterada. Logo a seguir, será solicitado o um nome, telefone e e-mail da pessoa responsável pelo financeiro. Mais abaixo, você definirá se seu faturamento será manual ou automático. O faturamento Automático é quando você cadastra um cartão de crédito, utiliza a campanha do Google AdWords e depois o Google AdWords debita o valor investido. Nos pagamentos manuais é diferente, você pode cadastrar também um boleto, você faz o pagamento antecipado e depois realiza as campanhas do Google AdWords. Nono passo, você precisa aceitar os tempos e condições do Google para dar início às suas campanhas. Décimo passo. Seu anúncio está pronto, agora você precisa apenas conferir os resultados de sua campanha. O que é acharam de criar uma conta no Google AdWords Express? Ficou com alguma dúvida? Então acesse o nosso site que lá a gente tem um resumo das principais vantagens e desvantagens de usar o Google AdWords Express, além das dúvidas frequentes ao aderir o AdWords Express. Espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima! Quase o avatar